Bom dia, paz do Senhor, essa foi a mensagem de hoje, fiquem todos com Deus, Deus abençoe que você tenha um lindo dia na tese do Senhor.